Eles vão torrar desse jeito para provar o seu café, para descobrir o sabor do seu café, a qualidade do seu café. Sim. Aí esse daí eles vão descartando. É o que a gente traz para jogar na horta. Ah, entendi. A palha e esse café. aqui como que eu uso? Esse daí você vai misturar na terra. Ah, vou misturar na terra. Olha aqui esse. Esse já é o. Um... Esse é a bolsa do café. Fala Ou seja, eu. Um café torrado Cheira. granulado. Cheiro gostoso, né? É, o cheiro do café. Cheiro Isso aqui você... é a palha, quer tá ver? A palha, na verdade, é a casca do café. Sim. O seu café vai chegar em grão lá, eles vão. Primeira coisa é descascar o seu café. Tem uma sala, Sim. chama sala da moega. A... Onde eles vão descartar a máquina, que vai só descascar o seu café. Que coisa mais chique, né? Esse aí simplesmente você vai fazer assim. Você vai pegar, você vai usar tipo uma medida dele, três ah. dessa. Esse é a palha do café, ó. É a, é a casca do café. Tá vendo? Tem, aí, ó, cê, até o cheiro, se você pegou, você já vê que é o cheiro do café. Tá Olha que ver? delícia! É uma delícia pegar, né? Mesmo, né? Tá vendo, Você já vai sentir o cheiro do café nela. Você pode usar à vontade na né? pele, não tem limite. Você pode pôr que nem né, essa terra que serviço é na terra de barranco, não nascia nada nisso daqui. E olha que lindo que tá, né? Aí que fez, eu trago desse aí você, você. pode usar, você não tem, eu faço assim, sabe? Eu uso, por exemplo, duas medidas dessa, três dessa e três de terra, mas você pode usar, ou seja, em se tratando de café, que quanto mais melhor. Entendi. É, gostei da. Esse é o chorume aí ó. É, eu vi que já tá pronto, né? Tá aqui, ó, tem mais aqui, ó. Ah, esse ele tem que... um cheiro pra criar. É que... Você pode abrir, Deixa eu... pode esse... abrir. Esse... Derrama um pouco dele cheirar. na terra, é pode é derramar. Tem... É o que tem a sabedoria, né? A mãe traz um copinho para nós, Na verdade, né? ele não fede, bem, por aquilo que pareça. Ele tem um cheiro interessante, bem. Hum. Eu vou lá pegar é. um copinho, você vai despejar um pouquinho no copinho para você ver, quer ver? Vou pegar um é. copinho descartável Tem lá. um cheiro característico, né? Mas tá linda a hortinha dela, então, né? Então, pensou que era terra de barranco que não dava nada. Já tá produzindo isso daí. Aí, ó. Então. Aqui, ó. ó. Esse raio. Que delícia, né? Isso aqui é remédio, né? Eu acho. Tá meu mamão aqui já era, Vitorinho. O que é isso aqui, será? Mamão aqui já era. Essa folhinha grossinha aqui, o que, que é, é será, que hein? Ela tem uma folhinha grossinha aqui, ó. Até gostosinha é, de pegar. Né? Pega pra você ver que delícia. Parece que ela, que ela tem uma um, um veludo, né? É, um veludinho. Pra ela sabia te falar. Olha é. que beleza aqui. Olha a ali. cabeça é. de vaca. Isso aqui é o mamão do sonhaço. Bota um pouquinho. É, pode jogar em qualquer, um, qualquer planta, no, no chão, em qualquer lugar que você vê. Não tem que dissolver. Não, tem. Bem, um, é um por 10. Nesse dez. caso você pode jogar, mas eu, eu tô falando que o melhor é você dissolver um por dez. Ó, oh, Um pouquinho, então. Olha o café, Toninho. Tem um <risos> Eu Fala pra ele assim, esse, não, esse, esse é, é das visitas. é o café preferido das minhas plantas. Ei, Fala pra ele, esse aí eu pras visitas. Ó, oh, Bem. Ó. Oh. Parece um café. Parece ali. café. É. Vê, tem gosto de café? Não, o não é de café, o não é perto de. Não, eu tá... tô vendo. Tá zombando aqui, ó, porque. Tá vendo aqui, ó? É porque eu tô falando. Bebe um pouquinho aí. Ah, tá bom. Ó. Bebe um pouquinho para ver se você cresce. Vai, barbó. Eu, eu, eu, a eu pra... seguro, vai. A família barbosa é bom, porque aí nós crescemos. É, verdade mesmo. É. Aí, aí no caso, por exemplo, igual aqui tá puro. Se é. colocar aqui no pé, ele não chega a matar, não, né? Não, não. matar não vai, ainda. Olha, se eu, se, eu, se eu contar pra você que eu levei um garrafão daqui lá para minha irmã, <risos> aí eu falei para ela, que chama que... Cristina, eu falei, ô oh, Cris, um copo, você pra põe 10. 10 litros de água, né? Passou uns 15, 20 dias, ela tinha plantado as mudinhas, assim, passou uns 15 dias, ela mandou uma foto para mim, vai dizer, olha, mana, como que as minhas plantas tão bonitas, só que você traz mais do que lá, não deu para canteiros <risos> tudo. tudo. <risos> eu falei para ela, mas, é o seguinte, nossa, nesse caso, eu falei para dava para você pôr no quintal todo. Não, é. mas você trouxe, eu despejei Porque tudo na terra. Não, dá problema, mas não, não matou não fica <risos> que bem se, Sempre na raiz, é. né? É. Nesse caso aí você pode jogar ele na raiz. Ele é muito forte, né? Exato. E ele é forte. Não é toda ele... planta que ele queima, não. Mas o alface, por exemplo, se você jogar desse jeito aí, pulverizar na né? folha, queima as folhas. É, é ele puro. Se você jogar ele puro na folha, a folha vai apodrecer. É tão forte. que É muito forte. Na folha você não pode jogar ele puro do jeito nenhum. Aquela deludadinha lá, o que, que é? Você conhece é, é, o peixinho? peixinho? Não conheço. De horta? Não, não. não. Ah, ah não. não, mas então você não tem que experimentar. aí, vou ter que fazer o É, é de fazer. comer? Tem folha aqui. Ele. pode pode mandar tudo Eis aqui um dos trabalhos da minha prima, a quem nós carinhosamente chamamos de Rosinha. Ela pegou um balde, né, deu um trato nele e plantou suculentas. Que aliás ficou muito bonito na composição. Para quem gosta de suculentas, eis aqui um prato cheio. Logicamente não para comer, né gente? Essa planta nós conhecemos como orelha de Shrek. Ela também colocou numa, num vasinho e ela ajeitou aqui, ficou muito bom a composição. Estou registrando também esses vasos aqui dela. Muito, muito boa. Ou abençoadas mãos ela tem para plantar né onde ela coloca a mão o resultado vem como vocês podem ver que nós temos até uma babosa olha isso aí parece que tem até um espécie de um veludo na folha Olha só. Tudo isso ela usa chorume, viu gente? Como ela nos ensinou ontem, ela usa chorume. Pra vocês terem noção como que realmente funciona. Olha só. Essa qualidade aqui, que coisa mais linda. Para quem gosta, para quem curte esse tipo de planta, olha só. Essa aqui é bem pequenina, gente. Bem pequenina. E ela aproveita tudo que ela consegue encontrar para tirar daquilo que ela achou o melhor. Até vaso quebrado como esse. Está quebrado. Ela vai fazer disso aqui um meio para colocar suas plantas. Aqui são castanhas, né? várias qualidades. Aqui nós temos ingá, castanha do Pará. E outras que eu não conheço. Macadâmia também tem. E ela guarda isso aqui tudo. E ela vai recolhendo. Algumas ela faz semente. Tem coquinho gerivá também ali. E assim ela vai colocando as mudas que ela consegue. Para reproduzir. Um tambor de leite antigo de 50 litros. Mais uma espécie de suculenta enquanto eu gravo os pássaros os pássaros cantam aqui porque ela coloca como vocês já viram o comedouro então o resultado é isso ela pegou uma, uma eu conheço aqui por carretilha de fio e fez uma mesinha você chama de bobina também Mais uma planta, dessa vez dando umas flores até interessantes que eu não vi ainda, eu não conheço. Aqui está a planta que nós aprendemos e que aqui eles chamam de peixinho, que foi aquele alimento que nós consumimos no jantar ela ensinou a Madalena a fazer ele empanado que ficou uma verdadeira delícia eis aqui o peixinho parece realmente com o peixe quando está sendo preparado frito né, vai ser frito e o sabor por incrível que pareça gente é de peixe mesmo como ela disse, parece lambari ela diz que pega muito fácil assim como a planta ora pro nobis é conhecida a carne do pobre o peixinho que é essa planta aqui também pode ser chamada de o peixe do pobre e o mais interessante é que faz parte de uma alimentação que a gente muitas vezes não utiliza porque não conhece como é o meu caso, agora eu já sei agora eu já aprendi Aqui dentro ela tem a casca do café, né, que transformou agora em adubo, nesse saco aqui. Aqui nós temos o chorume já pronto para uso, que ela guarda nessa garrafa aqui e utiliza nas plantas quando ela vai fazer a parte de da adubação aqui nós temos o manjericão que eu gosto muito do chá dele olha o tamanhozinho dessa flor gente eu tava aqui olhando as plantas da minha prima e descobri essa pequena e mega flor